Olá, boa tarde pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com os Bros MCs, que é o primeiro grupo de rapper indígena de Dourados, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu faço parte da equipe do Reconexões Periferias e vou estar mediando esse bate-papo. Então, antes deles entrarem, né, a gente só está acertando aqui para eles terem acesso a essa live para a gente conseguir falar com o pessoal do Bros MC o primeiro grupo de rapper indígena, lembrando gente que essas lives elas acontecem todas as terças todas as terças-feiras por este mesmo canal do Instagram do Reconexões Periferias, que é um projeto que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, que hoje é, contam com mais de 800 organizações na rede, e que para acessar os, as nossas matérias, basta acessar o site da Fundação Perseu Abramo. Você também, você também pode acompanhar todas as lives, que é semanal, todas as, as terças-feiras, a partir das 17 horas. Deixa eu ver se os bros MCs já vão entrar em contato com a gente. Só um minuto. Aí, agora fica bem melhor para todo mundo. Aí que eu tô aguardando. Lembrando que essa live tá sendo realizada, né? A partir das 17 horas do horário de Brasília, mas no Mato Grosso do Sul, né? Agora são 15 horas. Três e cinco, deixe eu aguardar eles. gente que estou mandando uma mensagem para eles terem acesso à nossa live, é, eles tiveram que dar, se deslocarem da aldeia, né, para irem até um espaço urbanizado, para que eles pudessem ter rede para estar tá participando dessa atividade. Então eu peço muito a colaboração e paciência de vocês, porque Infelizmente, a gente ainda trabalha com essa dificuldade de acesso, né? Que existe... ...em todo o país. Bom... deixa eu ver se eu os encontros bom gente estou aguardando mandei mensagem né para o pessoal Bom, vou falar um pouco do Brosensis enquanto eles não entram na sala, né? Esse é o primeiro grupo de rapper indígena que é de Dourados, do Mato Grosso do Sul. É, esse grupo participam aqui, visualizar, chegamos. Vamos ver... Aguardando, e Cis. Aê. Aê! Boa tarde! A gente vai falar um pouco de Tudo negócio. bem? Tudo. Bom, então vamos começar oficialmente. Boa tarde, a todos. Meu nome é e a Todas, né, que estão acompanhando essa live da Fundação Perseu Abramo. Esse é um projeto, Reconexões Periferias, que existe há mais de dois anos pela Fundação Perseu Abramo. É, nesse projeto existem mais de 800 coletivos, né, de diferentes regiões do país participando e todas as terças-feiras, terças a partir das 17 horas, a gente tem um bate-papo e hoje o bate-papo é muito especial, pelo menos para mim, né? Eu acredito que para todo mundo também. Que a gente vai estar tá entrevistando o primeiro grupo indígena do país, né? Os BROS MCs, que eles são de Bororó, se eu não me engano, não é? Não é isso? Que são localizados em Dourados, né? No Mato Grosso do Sul. Quem participa desse grupo são quatro integrantes, né? O Bruno o Cleberson, o Charlie e o Kelvin. E aí eu vou pedir para cada um se apresentar, né, do, do grupo, do Bros MC. e aí a gente vai ter um bate-papo aí de mais ou menos uma horinha, certo? Então eu gostaria que vocês se apresentassem, por gentileza. Meu nome é Bruno, sou da etnia agora Guarani e faço parte do grupo. Meu nome é Cleberson, faço parte do grupo Bro MC, sou da etnia Caioa Guarani. Eu sou o Kelvin, eu sou o Kaiuá e faço parte do domicílio e moro na aldeia Bororó. Eu sou o Charles, faço parte do domicílio Kaiuá, e moro na Bororó. Bom, que bacana. Queria agradecer muito vocês terem aceito o convite. É muito importante a gente conseguir ter esse bate-papo com vocês para que a gente possa também, para além de multiplicar a troca de ideias que a gente vai ter hoje, de a gente fortalecer também o Reconexões Periferias, né? que tem como objetivo a gente reconectar as diferentes periferias que existem nesse país né? através das redes sociais e de um... Né, de um projeto também que elabora bastante conteúdo acadêmico Bastante conteúdo na área de produção de vídeo, cultural E eu queria perguntar para vocês, Bros MC né, Como que o grupo começou, há quanto tempo ele existe é, Como que vocês se conheceram, como que vocês viram que é, A cultura hip hop também pertence né, aos povos originários Aos indígenas do nosso país então, é, o começo do, do, do grupo, né, foi, foi, eu creio que foi comigo, né, porque, assim, eu, eu vim, é, o primeiro contato que é com o rap, né, a gente teve com, com um programa chamado Ritmas na Batida, e, e desde aí gente, eu uh, ficava prestando atenção nas letras, no, no que, que os caras falavam da, da realidade, da quebrada deles, é, do que, que eles é, apontavam a, a situação deles, e, e isso me levou a fazer o rap, a criar meu, meu próprio, minha própria música, minha própria letra, é, porque quando eu escutei, quando eu escutei a. a o rap né, da, da quebrada dos caras ah, era parecido o que acontecia dentro da aldeia, né? dentro da aldeia, no, no, na aldeia Jaguapiru e Bororó. E, e, assim, eu comecei a pensar, né eu falei, no no, acho que no mundo, falei, né, não tem uma voz assim, suficiente para poder falar do nosso povo Guarani falei. eu eu analisando a, as outras músicas que tocavam na rádio, eu ouvindo, né? eu falei, não tem ninguém que, que fala sobre a gente, sobre o povo Guarani Kaiowá, sobre outros povos indígenas, eu falei, da realidade que eles vivem, do, dos conflitos que eles, eles têm, eu falei. Né? Ah, daí eu comecei a, a compor meu, minha música, né ah, até porque é, um dia, né o, o diretor da escola, né é, chamado João Machado, ele me convidou a fazer um, um, uma apresentação na escola, é, não sendo só da etnia, das tradicionais, a, as rezas tradicionais, né, me perguntou falando se eu tinha algo diferente para apresentar para a comunidade. Né? Daí eu... Eu falei, eu tenho sim, eu, eu, eu canto, falei pra ele, né? Mas aí ele falando, mas que tipo de música que você canta? Né? Aí eu falei pra ele, eu canto rap. Rap, ele falou pra mim, né? Ele meio que ficou assustado, assim, né? Porque é, ele não, não, não entendia muito bem também o que, que era o rap, né? Aquele, aquele tempo. Porque os, os jovens que escutavam muito esse... É, o programa Ritmos na Batida, né? Os mais velhos não, não tinha esse contato ainda com o rap. Né? Daí, ele me convidando, eu, eu fui cantar, né? Sem base, sem nada, só na, na capela mesmo. E, e desde aí, os outros professores achou, assim legal, né? O trabalho, achou massa da, da letra que falava, da, da realidade nossa. Daí, eles, os outros professores que estavam lá também, não era só daquela, daquela escola, né? Era de outros, outras escolas também. Sim. E, e convido para ir apresentar em cada escola aqui dentro da aldeia, né? Dentro da aldeia, aí... Daí a gente... Ah, começamos, né? Eu e o meu irmão Clemerson, né? É, essa aqui. Eu e meu irmão Clemerson, sem sem sem base sem nada indo cantar na só na capela mesmo e e ele falava para mim né tipo ele tinha outros trabalhos dele também mas aí ele falou né gostava do, do trabalho né eu falei para ele não tem dinheiro mas vamos fazer nossa a, a, a música eu falei para ele né? é, usar a cabeça e, e mandar ver o pessoal escutar falei né? Daí eu, ah, eu conheci o Charlie, né? Nessa caminhada a gente se conhece, trombou na, na escola também. Daí vem o Kelvin, né? Nessa caminhada toda aí. Ah, daí não era também. E o Bros, assim, ele, ele, eles existem há quanto tempo? E o Bros, é, é, ele tem é, 10 anos já, né? O Bros. Na verdade. É, Bem antes, não era o Bro ainda, né? Que ia, descia para lá e para cá com a bicicleta indo a, a apresentar em outras escolas, mas não era o Bro ainda, né? A formação completa mesmo do Bro foi no final de 2009, né? No final de 2009, quando a gente lança o nosso, nosso CD demo, né? Nosso CD demo, e, e assim, a gente... É, conseguimos, né, juntar nós quatro para fazer o, o, o Bruno né, com com o trabalho do, do HG também, que levou a a curva central única das favelas na, na aldeia para poder é, a gente conhecer mais o, o, o movimento do hip hop, o rap e esse estilo musical, né? Essa cultura diferente que é nossa, né? Sim. E, Bom, e, pode falar. E, e nisso, né, é, juntando a, a cultura hip hop e o cultura indígena, a gente mescla, né, com aí surge o um rap guaraní, Que a gente faz Guarani caiuá e português é. com misturado. É uma miscigenação de línguas, né? Bom, é, queria agradecer todo mundo que está acompanhando essa live, essa live que é muito especial, porque a gente está conversando com o primeiro grupo de rap indígena do país, que é o Bros MC, né, que se localiza em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esse grupo é um grupo que eles acabaram de relatar, que tem mais de 10 anos de existência. Né? Então, hoje a gente veio colaborar né, para multiplicar um pouco dessa arte. O rap, né, o hip-hop, ele nasce né, com, com é, esse ato cultural de reivindicar e também dizer a falta de política pública ou reivindicar né, o direito à vida, o direito ao acesso. Essa é a criação do rap. E o rap, ele atinge todo mundo que tem essas necessidades. Os povos originários os indígenas não são diferentes. E o Bros MC é uma prova de que o rap salva, de que o rap mobiliza e que ele também está aí para trazer a realidade, não só de quem é da periferia urbana, mas também das pessoas né, e dos indígenas e não indígenas que estão aldeados ou que têm né, a... a a, a cultura indígena como um, uma cultura de vida. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês, eu estou muito feliz de poder estar tá trocando essa ideia, queria agradecer ao Reconexões Periferias né, por estar tá proporcionando esse encontro e eu queria que vocês comentassem um pouco comigo, nesses 10 anos né, quais foram os desafios é, a demo que vocês lançaram como produtores culturais, sair da aldeia levar essa cultura para os não aldeados né, né, para uma região mais urbanizada, e como que essa cultura, essa nova cultura rap indígena, como que ela também é recebida dentro das aldeias. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho disso com a gente. Ah, boa tarde. Boa tarde. Najara, é, nós já se conhecemos lá no, na Conexão periférica Tamo junto é, Deixa só eu só te perguntar qual, qual que é a mesma pergunta? Qual que é a mesma Bom, pergunta? Então, é, a gente sabe que o rap, ele vem a gente trazer várias reivindicações né? E vocês misturam português com o Guarani Kaiová e fazem essas misturas Eu queria saber nesses 10 anos de grupo como que é trazer essa cultura né, hip-hop indígena para dentro do, do meio urbanizado? Como que isso é recebido, se tem dificuldades, se não tem? E eu gostaria de saber também como que é recebido nas aldeias, né? se vocês levam isso para além, essa cultura hip-hop indígena, se vocês levam para além da aldeia de vocês, se vocês levam para outras aldeias, que eu tenho certeza que cheguem outros indígenas, mas como que vocês trocam, como que é recebido como que, se há desafios nessa construção do rap indígena, como produtores culturais. Então, eu acho que, é, como todos sabem, aqui no Mato Grosso do Sul, ele é um, é um estado né, que é voltado mais para é, ruralista. Né? E a gente é indígena, né, como, como todos percebem, e, e a gente mora numa... Numa aldeia em que as pessoas Eles têm preconceito sobre os indígenas né? Nós somos Guarani-Caiuás E essas pessoas têm uma Uma ideia tão assim é, Preconceituosa Que às vezes eles falam uma coisa Que não existe na nossa comunidade né? E e meio a tudo isso surge o MC, né? E, e e meio a cultural Principalmente na Na, na na parte das músicas é, o, o nosso rap né a gente sabe que o rap também ele é marginalizado para as pessoas que não conhecem a cultura né então a gente é, se mescla nisso e a gente vê que aqui é, no produção em Dourados a gente tem um bastante é, é, Projetos né, musical musicais assim né e, então a, a não há espaço para nós aqui no Mato Grosso do Sul, né? A gente vê vários eventos, é, a gente vê é, festivais, né? Então, a gente não tem muito espaço no Mato mas a gente é, tem mais espaço para fora do Mato Grosso do Sul, né? Então, o é um desafio que a gente... Que a gente sempre encontra aqui no Mato Grosso do Sul né? Mais em outros estados assim, e, e também em outros países né, Como os meus Alguns é, do grupo foram né? Para outros países Então são bem recebidos né? Porque a gente leva nossas músicas é, a, a luta do povo indígena A gente leva sobre A realidade nosso mesmo né? E a gente sabe que as nossas músicas, ele, ele não tem espaço em meio a esse tipo de evento, a esse tipo de, de meio cultural, podemos dizer, Dizendo. Porque aqui no Mato Produção, a cultura é, que eles é, escolheram é o sertanejo, né? Que é o mais popular aqui no Mato Produção, né? Regional, que, né? É, a gente, a gente vê que vários cantores sertanejos saíram daqui, né? Que, que ficaram até famosos. Então é meio isso, o rap ele não tem espaço para. Né, para mostrar é, o trabalho dessas pessoas. E a gente se enquadra nisso, né? Então, a gente tem mais para fora. Então, esse é um desafio que a gente está levando, né? Porque a gente quase não tem shows aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o único show que a gente tivemos, eu acho que foi, foi um, um, um, uma escada a mais para o nosso grupo, foi quando a gente tocou no festival de Corumbá, né que é o festival... América do, Sul. América do Sul Então isso foi um É como uma vitória para nós, né? Porque é, Acho que quase não tinha Suma de vocês tocando nesse evento, né? Então a gente Sim. Acho que foi o mais destacado é, nesse, nesse festival Porque É um rap Mas na nossa língua Que é gente fala da nossa realidade, né? Então é um É uma escada a mais, né? E a gente conseguiu chegar até lá porque muitas pessoas falam para nós ou oh, vocês chegaram nesse lugar ainda né um festival que às vezes o sumatra bruxo sumatra ele quase não tem espaço né é, esses artistas que vêm e tocam nesses lugares são de outros estados né até de outros países como a Argentina que a gente viu né? então a gente tivemos espaço lá e, e foi bacana para nós né porque a gente Acho que conseguimos mais uma meta né, na, no, na nossa caminhada, né? E podemos mostrar para esses públicos que a gente a gente está aí, né? A gente está na luta e está levando a palavra do indígena, está levando a nossa realidade e a nossa cultura para pessoas que não conhecem, né? Então é isso que a gente é, conseguiu, né? No decorrer dos tempos chegar a esses lugares assim, né? Porque aqui no Mato Grosso do Sul, como já tenho falado, né? A gente quase não tem espaço aqui. Então, esses são um dos desafios que a gente tem, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, em outras é, aldeias, a gente é super bem recebido, né? A gente sempre tivemos apoio da nossa comunidade, né? Principalmente são os jovens, né? E também das lideranças, né? Que gostam muito do nosso trabalho. E é o que a gente sempre leva, né? E a gente é, quer mostrar mais para essas pessoas, né? Então, uhum. acho que a gente é que nem um espelho para eles, assim, né? E muitos desses, desses públicos indígenas aqui do, do nosso estado são é, adolescentes, são crianças né, que curtem bastante. E, e também o pessoal de fora, né? Tipo, como, por exemplo, São Paulo, em outros lugares, né? São Paulo, até em outros países, como, por exemplo, a Argentina, né? E a gente... Esses gurizados se inspirem em nós e, e faz é, o seu, seu trabalho. Né? Isso é o que a gente está levando para mostrar é, para é, essas pessoas né, que eu acho que a gente, como indígena, a gente não pode desistir de nada. A gente tem que sempre atrás daquilo que a gente quer. E né? eu escolhi o rap para mim. É que nem eu falo, o rap, o rap salva a minha vida, como todos falam, né? porque aqui no, nas nossas aldeias, acho que... Eu acho que é uma aldeia é, praticamente urbana, né, porque fica bem perto da, da, da cidade aqui. Então, muitos desses jovens têm bastante é, é, estão sempre Devação, né, com a cidade. Isso. Então, eles têm sempre eles têm acesso, né, é, como por exemplo, drogas, bebida alcoólicas, né. São então, os problemas que a gente enfrenta nas nossas comunidades até hoje. Mas é que nem eu falo, né? Eu escolhi para mim uma coisa Que as pessoas, né? Que quando vejo e né? Por exemplo, ó oh, Esses caras correram atrás, né? E agora estão aí Então é isso que a gente quer, né? Por exemplo, eu escolhi isso para mim eu Escolhi o rap para mim Porque muitos dos meus amigos que eu, Até parentes meus Que são próximos são, são de sangue Já morreram por causa de bebida, álcool Drogas, né? Então é isso que eu falo, eu escolhi uma coisa para mim para estar levando essa realidade. É o que a gente sempre leva. Eu fico muito satisfeito em ver outros grupos de rap, né, que estão nascendo. E também eu fico triste para as pessoas que não cons, não conseguiram, né, como por exemplo Jogos Conscientes. E essas pessoas, esses caras, esse, esse seria o segundo grupo de rap indígena, né, porque a gente quando o Bruno nasceu, acho que demorou uma semana, duas semanas por aí, aí nasceram esses caras, que é o Jovens conscientes, eles têm um videoclipe no YouTube. Então, Sim. é uma pena que eles não conseguiram levar isso adiante, né? Mas a vida é assim, né? A gente, às vezes a gente cai, mas a gente tem que se levantar, a gente não pode parar. Né? Então, é disso Ainda tudo... Ainda mais para os povos originários e para os indígenas, é. né? Porque a luta ela é sempre mais dura. É uma luta pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelo direito à terra. Então, assim, existem várias coisas que o rap, né, para além de salvar vidas, ele também dá o recado, né, dá o recado do que é essa vivência indígena e é muito bacana miscigenar né, a língua portuguesa com o guarani algo assim impressionante e que é novo para o rap, principalmente no rap nacional. É, eu queria que vocês pudessem me dizer um pouco mais né, dessa realidade hoje em tempos de pandemia. Né, então a gente vive um desgoverno né, que não tem como prioridade a vida, o direito à vida, principalmente o direito à vida dos povos originários, à terra desses povos, e também a um corte significativo e com a pandemia o difícil acesso né, da, da cultura, dela estar tá aí na sociedade, através de shows, enfim. Eu queria perguntar para vocês como que vocês estão é, buscando soluções, né? Enquanto rappers, produtores culturais em tempos de pandemia. Né? Como que vocês vêm buscando soluções e saídas, não só para publicizar o rap de vocês, né? mas também para ter garantia, porque a cultura pode parecer que não, mas é através dela que muita gente tira o seu sustento. né? Na dedicação das músicas, das letras, do rap. Cultura ela também é um meio econômico de vida. E aí eu queria que vocês pudessem contar um pouco mais como que está sendo esse processo em tempos de pandemia. Aí o fala. Olá. Olá. Então, acho que todo mundo está vendo que essa pandemia aqui veio e parou com todo mundo, né? E principalmente com quem trabalha no meio da cultura, da cultura né? é o que veio para o outro, todo mundo e a gente vai ter que se adaptar com isso, né? É, o mundo tem que se adaptar com isso e nós também. Então por isso que hoje acho que a melhor saída para nós, assim, para quem trabalha no meio da cultura, é, é fazer a live, né? é o único jeito. Porque a gente não pode, a gente não pode fazer o que a gente sempre fazia no meio do show, é, juntar aquela um mão de galera, né? E, então hoje a gente vai ter que se adaptar e todo mundo acho que a, a, o meio artístico está tá fazendo isso, né? Se adaptando. E, então, e eu sei que hoje está difícil para todo mundo, né? Porque essa pandemia veio que parou com todo mundo, né? Então a gente a gente vai ter que começar a se adaptar com isso. Fazendo Exato. de uma forma diferente, né? E... Sim. E, com isso, a gente vai ter que fazer uma coisa mais diferente e, com tudo isso, a gente vai ter que... É, de alguma forma, a gente tem que mostrar o nosso trabalho de longe, né? É, mas acho que a cultura, a cultura é forte, né? A cultura vive e a cultura vai estar sempre mostrando a cara. É, não, como não como antes, né? Então, acho que a cultura vai ter que se adaptar a partir de agora, nessa pandemia. Entendo. E eu queria que, né, assim, eu sei que é um bate-papo, mas eu queria voltar mais essa parte cultural. Queria perguntar para vocês se vocês estão trabalhando com alguma música, com algum álbum, como que tá essa, essa parte de produção de vocês, né? É, eu sei que vocês têm, queria saber... Soube, né, durante a live que vocês já lançaram, né, uma demo, um CD demo, e aí eu gostaria de saber né, se tem mais música, se vocês estão projetando, planejando fazer mais algum lançamento, como que está a criatividade de vocês aí, em tempos de isolamento. Então, a gente está tá produzindo né, algumas músicas é, no nosso canto, nossa casa, né? Porque uh, não tem como sair ali, <risos> nessa pandemia e a gente está criando nas nossas próprias casas, né? Tipo, a gente tem um estúdio, né? E, e lá a gente está é, gravando novas músicas, é, o, o Kelvin está produzindo as bases na casa dele e, e assim a gente está se adaptando agora, né? que antes era... É, era aquela correria, agora tudo tem que ser feito pela casa da gente, né? E é isso, né? O Kelvin também pode falar da, da produção dele e tal. Então, eu tô eu tô na fase em que tô aprendendo as coisas ainda, né? Como o Bruno acabou de falar, né? É, por causa dessa pandemia, a gente teve, tivemos que é, parar com tudo do que a gente tá fazendo né a gente né aqui do de Dourados aqui da, da Aldeia Boró e já a gente sabe que a gente é, tem bastante pessoas doentes assim né digamos assim que essas pessoas contrai da cidade por causa que é muito perto da cidade né então é uma preocupação tão grande que a gente tem né e as lives que a gente tem feito A gente fala realmente sobre isso né Sobre a prevenção disso Como a gente estava é, Na produção A gente estava começando a produzir as bases né Então a gente tivemos que parar por conta disso então, A gente fizemos apenas um base né Que a gente é, gravamos uma música nele Fizemos até o videoclipe né? Não sei se vocês chegaram a ver Sim. Então a, a gente... Vida. É, a gente tivemos que parar tudo isso por conta dessa pandemia, né? Então lá em casa eu produzo, né? Eu tô como já tinha falado, tô aprendendo ainda, mas eu já produzo alguns beats e está sendo legal, né? Assim tipo produzir o mesmo, colocar as ideias nos beats, né? Colocar é, instrumentos indígenas no meio tudo isso, né? Então é uma experiência nova que eu Estou tendo, né? E... Bacana. E existem mulheres que, que estão mais próximas do rap indígena? Existem mulheres da aldeia, né, é, que, que estão próximas da, do, do rap? Ou não, assim? Hoje, majoritariamente, ele é masculino dentro das aldeias. Então, a, que, acho que no, no Bororó de Abapiru a gente não temos ainda, né? Mas esperamos que tenha. Sim, mas, com certeza. Mas tem, mas tem uma menina que ela é de Amambai, né? E ela é de Amambai, que é a, a Ana Lúcia, o nome dela. Então, ela está conversando com o grupo dela, que se chama Refletir MCs, né? E a ideia dela é mostrar sobre é, a violência, é, contra as mulheres assim né e ela tá fazendo esse trabalho e ela tem vários é, músicas assim que, que fala sobre isso né mas é uma acho que é mais uma pessoa para somar no meio do rap indígena né e feminina Sim. e ela é, femini, femini, como é que chama? feminista então, isso é legal, né? Porque acho que se as pessoas, é, como eu tenho dito, eles têm que correr atrás disso mesmo, né? Até porque a gente gravou, eu estava eu é, gravando ela no nosso estúdio, né? Que, que se chama... Que fala sobre isso mesmo, né? Sobre a violência doméstica. Então, é, é mais, um, mais, um, mais uma pessoa para somar né? no mundo... Da, do rap indígena. Esperamos que tenha mais gente né, que se interesse nisso. Sim, quem sabe essa live abre bastante diálogo, né? Então, quem quiser entrar em contato com o Bros MC, é só ir na página do Instagram Bros MCs, mas também tem um canal no YouTube. Você quer falar um pouquinho disso pra gente, Kevin? Ah, sim. A gente temos é, nas redes sociais a gente tem. É o, o nosso Facebook é a gente, Que é oficial Bruemcis Oficial Aí nós temos No Youtube, né? Também é Bro MCs Oficial E a gente está também no Instagram Então as pessoas que querem conhecer O nosso trabalho Que querem conhecer Sobre mais, sobre o rap indígena é, Segue lá Entra é, nesses, nessas plataformas e veja o nosso trabalho, né? E... Bacana. Isso. Bom, eu queria dar uma boa tarde para todo mundo que está passando por essa live, né? Igor, Rosana, é, a Carol, Dani... O Ibira, Toninho, Ana Vieira, José, a Érica, a Thaís, a Luana Coqueiro, né, todo mundo, o DJ Taba, o Purinho que entrou, gente, muito obrigada por estar acompanhando essa live e eu queria conversar um pouquinho que o tema do bate-papo de hoje, né, é o rap indígena, né, dos povos originários, produção cultural e pandemia, é nós temos uma lei que está para sair aí que é a lei Aldir Blanc onde ela destina uma parte para indígenas da área cultural né é, então eu queria saber assim se vocês estão por dentro dessa parte da Aldir Blanc né se vocês vão também estar tá tentando porque é isso né para além de se reinventar de algumas garantias, né? Porque eu estou comentando isso porque num dos comentários da live, né? Um dos nossos convidados que estão acompanhando a gente chegou a comentar da lei Aldir Blanc e aí eu queria saber se vocês estão sabendo, se vocês estão por dentro, estão se organizando. E aí eu posso contribuir também, então aí. Que é uma parte da cultura, né? Bem é, importante. Acho que o Câmara fala, né? Tá, é, então, a gente a está gente por dentro, sim, né? Sobre essa lei, né? E eu acredito que a gente está em meio a nisso, né? Porque, como você diz, uma parte está é destinada aos indígenas. Né? A, gente, a gente tem bastante os nossos. É, acho que não só a gente, mas também todos os indígenas Que estão envolvidos né, na cultura indígena Mas não somente na cultura, mas como, por exemplo, os artesãos também, né? Sim E, e teve é, seus trabalhos assim, paralisados por conta dessa pandemia, né? E temos bastante também é, casas de rezas também, né? Que é os nossos Sim. anciões, né? Que ficaram parados por conta dessa pandemia, né? Então, eu acredito que a gente está incluso nisso, né? Sim, sim. Uhum. Entendi. Aí, aí estamos aqui com o nosso produtor Igor Lobo, né? Então, eu acho que ele pode falar também, né, Igor? Vou passar para ele para falar o que eu também. Claro, claro. Oi, gente. Oi, tudo Igor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo, Boa bem? Tarde. tudo é, jóia. Isso é só, essa participação, mas vamos lá. Na verdade, a gente está é, conversando, né? Existem coletivos de artistas aqui em Dourados que estão se programando para participar. Na verdade, já estão participando de reuniões online. Né? Eu não pude participar da primeira por questão de agenda, mas estão se organizando no sentido de construir propostas para que possam ser apresentadas tanto para o Estado quanto para o município, porque são três é, é, três partes, né? Que o, o projeto ele se divide em três partes e aí a parte que é, condiz para os artistas nós estamos montando as propostas uh, num coletivo e depois também cobrar essa essa esse repasse que vai ser feito para os municípios para que nós possamos Uh, não só participar, mas também fiscalizar, né? Porque a gente sabe Sim. que recurso público, ele acaba sendo desviado com muita facilidade, né? É, a gente tem ótimos para isso. Eles re realizam um ótimo trabalho nesse sentido. Mas, é, ironias à parte, é, acho que é um projeto fundamental para esse período que nós estamos passando, né? Porque é, a classe artística parou praticamente... Uh, o BROMC estava com agenda em São Paulo, né? a gente ia passar por várias unidades do SESC e, infelizmente, o projeto ele teve que dar uma pausa por conta da pandemia. Né? Então, é se reinventar mesmo e a lei ela veio com esse papel né? de dar sustentabilidade para os artistas, para estúdios. Uh, os meninos têm um home studio lá na aldeia também. Né? E, assim, a gente conhece vários pessoas que estão passando por essas dificuldades. Então, ele veio em muita boa hora. Amanhã, inclusive, vai ter uma reunião a nível de Estado aqui no Mato Grosso do Sul, é, que está sendo puxada é, é, pela Secretaria de Cultura, né, para que nós possamos abrir esse diálogo e construir realmente né, projetos que venham a atender a todas as classes culturais. Porque são, é, é um campo muito vasto, são vários artistas, é, espaços culturais, que de uma hora para outra tiveram seus trabalhos interrompidos. Né? Então a lei é fundamental nesse sentido. Obrigada pela resposta, muito importante. Eu só quero lembrar de novo para quem está acompanhando essa live, estou fazendo uma entrevista com o Brose MC, que é o primeiro grupo de rap indígena do país que se localiza em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa é uma live do projeto Reconexões Periferias, da Fundação Perseu Abramo, que todas as terças-feiras, às 17 horas, tem uma live. E hoje a live ela é muito especial, porque a gente traz aqui os Bros MCs. E aí eu queria saber se eles topam compartilhar um pouquinho... Né, de algum pedacinho de uma música que eles gostam, que eles têm referência, né, se eles poderiam compartilhar com as pessoas dessa live, para a gente ouvir um pouquinho desse som. Lembrando que eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando, né, e se você quiser assistir de novo, vai estar tá salvo ali na, na nossa plataforma. Então vamos lá ainha moitendo indo com Happy o meu é a muito tenho de de a a a a a a com chutar o a ori já ali que ele o o pia no que ele ali que Aí. Gente, muito bom, muito bom. É uma mistura né, do Guarani com o português, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né? Das misturas, das letras, né, da essência, um pouco das canções. É. Então, é, as misturas né, a gente faz, porque a, a maioria dos, do, dos povos indígenas que. Que moram na Jaguar e Bororó, eles tinham muito medo de falar o guarani. E pensando nisso, a gente, né, eu, eu fiz o guarani português misturando, né, para mostrar para eles que a nossa língua é, é a mais bonita, entendeu? É a, é a nossa identidade. E não tem como a gente fugir disso, entendeu? Ah, é, é, para mostrar isso que eu né, principalmente é, pensando no é, nível para mostrar né, o indígena que a língua faz parte da gente não tem como né, não tem como a gente é, deixar de lado entendeu porque a nossa língua é é a mais bonita né eu creio que seria é, seria a língua essa, podia ser do Brasil, né? É, a língua guaraní. Sim, era então, para ser a língua oficial brasileira, né? Mas infelizmente é... É, é, não toparam, né? Mas era uma língua que realmente que domina grande parte ali, né? Principalmente ali da América Latina e tal, né? Da, das nossas divisas mas também é uma foi uma língua muito forte né a gente, existem várias línguas indígenas né é, no nosso Brasil mas a Guarani realmente foi a que mais se destacou e que né por um pouco não é a nossa língua oficial mas em muitas regiões né de divisa ali o Guarani ela ela é bem dita ela é bem falada né faz parte do dialeto do dia a dia é muito, importan muito importante trazer essa cultura indígena, né, para fora da aldeia, né, porque nós também nos organizamos, a gente também produz cultura, né? Nós somos os povos que também temos direito a tantas outras e todos os outros estilos, a todas outras coisas, e isso não faz com que a gente deixe as nossas essências, né porque a sociedade também tem um olhar de que indígena tem que estar tá ali na aldeia falando a sua língua pescando e não é né o indígena ele está aqui para valorizar a sua ancestralidade as suas raízes a sua cultura valorizar né o teu território valorizar a a tua família a tua língua né para além disso tudo e também para reivindicar uma reparação histórica né que o Brasil deve a todos os povos originários. Infelizmente, não é uma história muito bonita a relação do Estado com os povos originários, mas estamos aqui resistentes, e o Brousa MC é uma resistência ao cubo, ao quadrado, assim, porque para além de ter a resistência indígena, eles também resistem na cultura hip-hop, que como bem dito, né, é, também é uma cultura um pouco marginalizada, em regiões mais conservadoras e coronelistas, que é uma região que o Mato Grosso do Sul infelizmente vive ali, né? Eu estou no noroeste paulista, em Araçatuba, moro bem próximo de Dourados, bem próximo do Mato Grosso do Sul. É mais próximo do que da capital, de São Paulo, né? Que eu sou de Araçatuba. E eu quero fazer um eu quero quando essa pandemia passar, né, fazer um convite também para que vocês possam tá vindo fazer um, uma apresentação, mas também eu possa estar tá indo para visitar vocês, ver como é que é o estúdio, essas coisas. Já tô me comprometendo aqui na, pela internet. É, eu queria perguntar se cada um de vocês é, pudesse dar um depoimento do, do que o rap, né? A, a, o significado do rap e o significado da cultura indígena na vida de vocês. Assim, se cada um pudesse dizer um pouquinho. E antes, quando a gente estava... Só um comentário. Quando nós estávamos falando da lei né Adir Blanc, de como está sendo essa divisa, eu quero comentar aqui né, que o companheiro Adler Barros, lá do Rio Grande do Norte, né, da governadora Fátima, ele disse que lá vai ter um edital que chama Diversidade Cultural, que também vai estar tá destinado aos indígenas potiguaras do estado do Rio Grande do Norte. Então eu queria parabenizar né, o Estado, parabenizar a nossa governadora e o nosso secretário de cultura por essa iniciativa. Enfim, vamos lá, pergunta, aos depoimentos, né no caso. Então, o RAP para a comunidade indígena, é para mim, para a comunidade indígena, que a gente leva as mensagens da comunidade indígena, não só como do Jaguapiru e Bororó, mas como também no, nos outros várias é, etnias que existem no Brasil, entendeu? Tipo, a gente, a gente, a gente, é, a gente do Bremicis, a gente a gente se sente assim como se fosse é, pai de todos esses molecados que estão surgindo com rap, entendeu? E por ali, assim, mais ou menos... É, eu, por exemplo, né? É, eu tenho orgulho de, de cantar rap, entendeu? tenho orgulho de ser indígena, eu tenho orgulho de ser índio, entendeu? E por ali muitas pessoas também eh, fala o Bremicis que o caminho é, é, é essa, né? Porque o Bremicis surgiu eh, no meio de, de tanta, vamos dizer, de tanta violência, de tanta de tanta maldade e por ali o Bremicis surgiu, entendeu? E e a gente está aí a contar cada história de cada povo de cada liderança que já morreram defendendo a sua terra entendeu e para mim eu, te, eu tenho muito orgulho de falar que o índio guarani e caiuá e o, os outros povos indígenas é, são guerreiros que continua continua lutando continua sendo guerreiro isso aí então uh... O rap para mim, é uma ferramenta para me poder é, se defender das pessoas que não conhecem o, o povo Guarani Kaiowá e de outros povos indígenas também. Uh, a minha língua, uh, a minha fala Guarani, para mim, é a minha identidade. Isso mostra que eu sou Guarani Kaiowá e o rap para mim é uma ferramenta para poder levar para essas pessoas que não conhecem né, do que que é o que é o povo guarani lá, como que são vivido lá entendeu para mim o, o o rap guarani é isso entendeu de mostrar para as pessoas é, para as pessoas que têm preconceito contra o povo indígena, que a gente, Guarani e Kaiowá, a gente consegue fazer é, o que eles conseguem também. Porque se a gente, se a gente não, não, fazer, é, não correr atrás do que a gente quer, a gente vai ficar igual é, os outros povos indígenas do passado, que foram massacrados, que só ficaram só quieto, que só ficaram só dentro da sua oca, o seu baracá. Então, para mim, o rap é isso: é uma arma para poder me defender é, da sociedade que não conhece a, a real história do, do povo guarani Kaiowá. E é isso, entendeu? Então, acho que, para mim, o rap é que nem, é que nem TV. As pessoas é, que não estão tá com a gente, assim, em carne e osso, para ver né, do que a gente está falando, a gente é que nem TV. As pessoas podem né, acessar pela internet para ver o nosso trabalho. As pessoas podem, pela música, pelo som, as pessoas conseguem ouvir né, é, o nosso trabalho. Para mim, o rap ele, ele é que nem TV, ele é também arma, né? E também é um escudo, né? Um escudo. Que a gente, a gente através do rap, a gente pode é, é, atacar eles, né? É, em prol daquilo que a gente está tá fazendo, como, por exemplo, de todos esses problemas que estão tá acontecendo com nossos indígenas né? E as pessoas tentam nos atacar, mas a gente se defende com rap. Então, o que que é o que que é a arma seria para nós seria o microfone, seria o microfone. E qual é a munição? A munição seria a letra, entendeu? Então isso que a gente, para mim acho que o rap é isso, né? O rap para mim, o microfone é a arma, e a munição é a letra, entendeu? E o que sustenta tudo isso é o que a gente sente na pele todos os dias aqui, entendeu? A gente, a gente sente na pele tudo isso, né? como, por exemplo, preconceito, é, como, por exemplo, os, é, violências, né? é, envolvimento com drogas, tudo isso. E acho, em, é, é, acho que em tudo isso, o que realmente... É, tem, tem acontecido aqui no aqui em Dourados é o preconceito o racismo né e também como por exemplo é, sobre a demarcação né que essas pessoas têm muito preconceito quando tem é, conflito né de terras aqui perto de nós e a gente só isso na pele porque uma vida eu já senti isso né? tinha um conflito perto da nossa comunidade quando eu fui para a cidade é, na lotérica, eu estava na fila, escutei, ah, você viu um bando de índio, são todos vagabundos, não sei porque, que é terra, porque vai sujar tudo isso, um monte de coisa, um baboseiro aí. Ouvindo isso, eu falei para ele, oxe, oxe, o que você está falando aí? Eu falei para ele, não é nada disso não, a terra sempre foi nossa, quem invadiu foram vocês. E o Brasil não, não, é, não é dos brancos, o Brasil é indígena. Quantos, quantos, é, quantas etnias que vocês não mataram? Quantas etnias que vocês não dizimaram e quantas que sobrou? É muito pouco. E ainda vocês vêm, acaba com nós, né? você derramou sangue é, dos nossos irmãos indígenas, você dizimou essa população, ainda por cima vocês arrancam a terra deles, você acaba com a mata, acaba com, com os animais, e ainda quando a gente retoma o que é nosso E vocês falam que, que a gente A gente que é, é, é invasor Não, o senhor, eu falei pra ele Aí ele olhou bem assim para mim e falou Desculpa, desculpa Ele falou, desculpa, Comecei sem graça assim, né Então acho que o, o rap É isso, né, o rap a gente tem para combater E a munição, como eu falei, né o rap, A nossa arma é o microfone O palco, a nossa, a nossa Munição é a letra e, a, e a, nossa a nossa Realidade E o nosso dia a dia, né Entendeu? Acho que para mim o rap é isso. Que lindo o depoimento. Então, é, para mim o rap significa esperança, entendeu? É, esperança para quem não tem a voz suficiente para falar o que bem quer entender, entendeu? Porque no rap eu posso, posso escrever de uma coisa, da cultura, é, de várias paradas que eu posso fazer através da letra como no rap né e isso para mim é uma esperança que todo mundo <risos> traz porque no rap é, às vezes uma pessoa fala será que tem alguém uma voz suficiente para falar para mim mas na verdade tem porque no rap a gente pode falar e pode chegar em várias várias em várias pessoas através né? do então para mim acho que o rap é a esperança mas também é, de de eu cantar rap eu não vou deixar do que eu sou porque, porque na, nossa, na nossa, nossa letra que a gente escreve, a gente já, já fala em guarani. Então, pra mim, só porque eu canto rap, então eu não vou deixar de, de deixar a minha cultura, entendeu? E pra mim, acho que o rap é uma esperança, é uma forma de que ninguém tá sozinho. Porque o rap é uma cultura de todos. E, todos, né? e o rap aceita todo mundo. Então é isso. Gente, eu tô sem palavras para agradecer. É muito bom poder trocar essas ideias com vocês, com o Bros MC. Para mim é um privilégio, uma oportunidade trocar com um grupo que iniciou o rap indígena no nosso país, isso há mais de 10 anos. Né? É, e o rap de vocês é um rap que realmente traz toda a ancestralidade, toda a essência e busca romper as barreiras do preconceito. Eu queria agradecer por esse ativismo cultural indígena, hip-hop do rap, porque são ações como estas, são pessoas como vocês, que contribuem né, para a desconstrução da cultura de opressão que o nosso país foi construído. Então, eu queria agradecer muito. E eu queria agradecer também muito ao PC Ramos, né, que, ao Paulo Ramos, que é o nosso coordenador do projeto Reconexões Periferias. Queria agradecer o convite de eu poder mediar esse bate-papo. Queria agradecer ao projeto né Reconexões Periferias, a Fundação Perseu Abramo. E eu queria agradecer muito vocês, assim, de verdade. Estou bem emocionada, assim de ter essa troca, esses depoimentos na, na parte final da nossa, da nossa live é muito importante porque reafirma o papel do rap e reafirma a nossa cultura como uma cultura originária, né, brasileira e indígena. É, queria agradecer todo mundo que acompanhou, o DJ Tava, queria agradecer o Igor, queria agradecer a Vitória também do projeto, Queria agradecer a Leia, todo mundo que participou, a Luísa.